O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, está perto de ter uma terceira etapa. Esse é o objetivo de um projeto apresentado pelo senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina. O texto estabelece juros mais elevados do que aqueles praticados nas primeiras etapas, que eram de 1,25% mais taxa Selic. Serão taxas de 6% mais Selic ao ano e um limite de financiamento de 300 mil reais. A carência continua em seis meses. O aporte inicial dessa nova etapa está previsto em 10 bilhões de reais, mas a intenção é que o valor alcance 40 bilhões. Jorginho Melo explica a importância da iniciativa para os micros e pequenos empresários. Se não fosse esse, esta linha de crédito, a quebradeira teria sido enormemente maior. Já emprestamos 32 bilhões né, e agora temos mais 10 bilhões que será alavancado por 4. Então, nós estamos falando de mais 50 bilhões se somando com os 32. Nós estamos falando de 82 bilhões. Isso é muito dinheiro. O senador justifica o aumento dos juros, dizendo que se não fosse assim, os bancos não alavancarão os recursos e possivelmente não emprestarão para as micro e pequenas empresas, porque a linha não seria atraente. Segundo Jorginho Melo, o Pronamp é uma modalidade de crédito que veio para ficar. É um programa definitivo. Os bancos entenderam que agora tem que ajudar para daqui um pouco poder contar com essa linha com essa linha de crédito, é, alavancando os negócios, melhorando o, o, o ambiente de negócio e tendo um cliente potencial. Segundo o governo federal, mais de 450 mil contratos já foram efetuados desde o início do Pronamp. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.